A gente não tem nada a ver É o que eu digo pra tentar me convencer Que não, que não é certo a isso De mim. Não, isso não vai acontecer Não existe eu e você É o que eu digo pra você Não tem mal nenhum gostar de quem só me faz bem. Mas só me entregar, você vai se entregar também. Eu tenho medo, medo de, de mergulhar, e ser fundo demais pra mim. Eu tenho medo, medo de me afogar, e você não estar aqui. Quando eu precisar, quem é que vai cuidar de mim? Eu amei e você nunca me amou Esse se só eu pensei sei que eu e você seríamos só E se eu soltar, você vai soltar também